Olá pessoal, tudo bem? Sou Bianca de Luca e hoje teremos a aula de revisão da primeira unidade da disciplina de Geografia do sexto ano. Bom, esse é o nosso roteiro da, dessa revisão. Instrumentos do trabalho geográfico e dentro desse assunto os meios de orientação e coordenadas geográficas. Outro assunto é fusos horários. Dentro deste assunto, fusos horários mundiais e fusos horários do Brasil. Outro assunto é a cartografia, com a representação da Terra e os tipos de esférico. E, mais outro assunto, mapas e escalas. Vamos com começar com orientação pelo Sol. O lado em que o Sol surge no horizonte, aos olhos de um observador localizado na superfície terrestre, é o chamado nascente. O lado em que ele se põe é o chamado Poente. Ou seja, quando observamos o Sol e vemos ele, pela nossa perspectiva, nascendo, temos o nascente. E o lado oposto do nascente, onde vemos o Sol se pondo, lembrando da nossa perspectiva, é o poente. O lado em que o Sol surge, no horizonte, é o leste. E o lado em que o Sol se põe é o oeste. A partir daí, podemos determinar as direções. Por exemplo, o lado leste, o lado que o Sol surge, o lado que o Sol nasce. Temos a direita. O lado norte, para cima. E o lado que o Sol se põe, ao nosso ver, que é a esquerda, que é o oeste. E embaixo temos o sul. E o instrumento de trabalho geográfico entra aí. Por quê? Observando as modificações que ocorriam na natureza, os seres humanos perceberam a regularidade com que os astros, como o sol e a lua, principalmente o sol, aparentemente se movimentavam no céu. E observando os astros, o sol, os seres humanos adquiriram noções de, de direção, e então criaram instrumentos para ajudar a orientação. Algum, temos aqui alguns desses instrumentos, como a Rosa dos Ventos, que foram criados lá na época da expansão marítima, onde os europeus estavam navegando em busca de novas terras, e para se localizar, para saber onde eles iriam, eles criaram a Rosa dos Ventos, que com a orientação pelo Sol, criaram um leste, oeste, norte, sul. E temos a bússola também, que aponta para o norte magnético da Terra, né? porque a Terra é formada em suas camadas por magnetismo, lá no Polo Norte. E isso serve como imã para a bússola. A bússola sempre vai apontar ao, lado, ao norte magnético da Terra. E o mais recente que é o GPS, que é por via de satélites coordenadas geodésicas que, que irão mostrar a localização para a gente estar presente em carros computadores, celulares então aqui temos a rosa dos ventos que define os pontos cardeais e colaterais os pontos cardeais são norte, sul leste e oeste já os colaterais são nordeste sudeste, que fica aqui. O nordeste fica entre o norte e o oeste. O sudeste entre o leste e o sul. O sudoeste entre o oeste e o sul. E o noroeste entre o norte e o oeste. Bom, essa é a nossa primeira atividade dessa revisão, que a pergunta é: em quais pontos cardeais nasce e se põe o sol? Dá um tempo para você responder essa questão e daqui a pouco nós voltamos. Então, vamos voltar com nossa atividade e com a resposta certa. Vou ler de novo. Em quais pontos cardeais nasce e se põe o sol? Nasce ao leste e se põe a oeste. Nasce à direita e se põe à esquerda. Coordenadas Geográficas. Primeiro vamos ver os paralelos. Paralelos são linhas imaginárias que passam paralelamente pela linha do Equador, que também é uma linha imaginária, que por sua vez divide o planeta em hemisfério norte e sul. Os paralelos, assim como a linha do Equador, são linhas imaginárias horizontais que, divide, que, que fragmentam a Terra. A linha do Equador fragmenta a Terra, em, teoricamente, em partes iguais, dando no, no Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. E os outros paralelos vão fragmentando, segundo a circunferência da Terra. Né? Temos aqui o Círculo Polar Ártico, no Polo Sul, o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer, já no Hemisfério Norte, o Círculo Polar Ártico, lá para o, o Polo Norte. A latitude. A latitude é a medida em graus da distância de qualquer ponto da Terra à linha do Equador. Sua grandeza pode variar entre 0 grau no Equador e 90 graus nos polos. Aqui temos. A linha do Equador é o ponto inicial, o marco zero da latitude, que são linhas horizontais. E a latitude vem a partir do marco zero que é o, o Equador vai subindo até 90 graus para o hemisfério norte e de novo a partir da linha do Equador o marco zero ponto inicial mas até 90 graus para o hemisfério sul não é inteiro a partir da linha do Equador para a contagem e 90 graus para o hemisfério norte 90 graus de latitude para o hemisfério sul. Os meridianos. Os meridianos são círculos imaginários traçados no globo terrestre, que passam pelos dois polos e cruzam o equador e todos os paralelos. Todos os meridianos apresentam o mesmo comprimento, pouco mais de 40 mil quilômetros. Os meridianos, ao contrário dos paralelos, são linhas verticais, que atravessam a Terra também, inclusive passam pelos paralelos. Ali temos uma representação de meridianos. A longitude é uma distância em graus entre qualquer ponto da Terra e o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich é um, é um meridiano inicial, o um marco zero, que, está, que é uma linha imaginária vertical, como os meridianos são também, só que é o ponto inicial, o meridiano de Greenwich. Como lá nos paralelos, na latitude, é em horizontal, e o marco zero é a linha do Equador, nós aqui temos o meridiano de Greenwich, só que em vertical. E os meridianos vão passando ao redor da Terra, fazendo essa circunferência. Essa é a diferença. Meridianos e longitude são verticais e paralelos e latitudes são horizontais. São distâncias em graus, lembrando. Ok, então vamos à atividade sobre esse assunto que nós acabamos de ver, que tem uma pergunta que é, o que são latitude e longitude? Vamos para aqui para você poder responder depois voltamos com essa questão e a resposta. Ok, vamos voltar com a questão e já com a resposta. A questão é, o que são latitude e longitude? Resposta é, são as linhas imaginárias responsáveis pela formação das coordenadas geográficas. Lembrando, latitude horizontal, longitude vertical. Agora vamos rever o assunto dos fusos horários. Fuso horário é o sistema criado pelo homem com base no sistema de rotação da Terra em volta do Sol. São 24 faixas imaginárias que passam por todo o globo terrestre e que correspondem por 60 minutos, uma hora cada, estabelecendo horários às regiões do mundo. Bom, o homem se baseando na no sistema de rotação da Terra, em volta do Sol, que, era o que, determina, que é o que determina onde, onde, é, onde é dia e onde é noite, o homem foi lá e criou os, 20, os 24 faixas imaginárias, que são os fusos horários, para sistematizar os horários em cada região da Terra. E cada fuso horário desse corresponde a 15 graus. Cada faixa corresponde corresponder a 15 graus. Assim, os 24 fusos horários totalizam em 360 graus da circunferência terrestre. E o, o ponto inicial, o marco zero, é o meridiano de Greenwich. Lá aqui, por exemplo, Greenwich é uma cidade lá na Inglaterra, mas o meridiano pega outras partes do mundo também. E a leste do meridiano de Greenwich, o horário vai aumentar, por exemplo. Se sim, sim, o meridiano de Guanuíche for meia-noite, os países, os lugares que estão a leste de Guanuíche irão aumentar o horário. Como, por exemplo, aqui. O meridiano após o meridiano de Guanuíche será uma hora a mais. A segunda faixa, depois do meridiano de Guanuíche, será duas horas a mais e assim por diante. Já a oeste é o contrário. Diminui. Sim em Greenwich for meia-noite, aqui um, um, uma faixa a oeste de Greenwich será uma hora menos, ou seja, 11 horas do dia anterior. E vai diminuindo, é isso. A leste aumenta o horário em relação ao meridiano de Greenwich e a oeste diminui. É atrasado a oeste e adiantado a leste. E nisso temos os fusos horários brasileiros. O Brasil é atravessado por três fusos horários. Todos eles atrasados em relação ao fuso horário de GMT, que é o um sigla em inglês para hora de meridiano de Greenwich. Ou seja, esses três fusos horários existentes no Brasil estão atrasados em relação ao, à hora do meridiano de Greenwich, porque o Brasil está totalmente localizado a oeste do meridiano de Greenwich. Então. Esse, prim esse primeiro fuso horário que pega a maior parte do país, que está aqui em verde, é atrasado 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, se lá em Greenwich, lá no meridiano de Greenwich, for 9 horas da manhã, essa parte em verde será 6 horas da manhã. E essa parte em laranja está atrasada 4 horas em relação ao meridiano de Greenwich essa parte aqui que pega o centro-oeste do Brasil e uma parte do norte, e está atrasado 4 horas, então, se lá, em Greenwich, o fuso horário inicial for 9 horas da manhã, essa parte laranja do Brasil será 5. E essa pequena parte do Brasil amarela, pega um, um pedacinho do Amazonas e o Acre, está atrasado 5 horas em relação à Meridiano de Greenwich. Então, se em Greenwich for 9 horas da manhã, essa parte aqui, em amarelo, será 4 horas da manhã. E essa nossa atividade em relação aos fuso horários é bem simples. Qual a definição de fuso horário? Vamos voltar com a resposta daqui a pouco. Então, vamos responder essa nossa pergunta sobre o assunto fuso horário, que é qual a definição de fuso horário? Resposta é, é um sistema criado pelo homem para estabelecer horas em todas as regiões do mundo e esse sistema é constituído por 24 faixas imaginárias que passam por toda a superfície terrestre. Agora vamos ver sobre a cartografia. A cartografia é a ciência e a arte da representação gráfica de localizações que prepara e organiza mapas através da interpretação da paisagem. A representação da Terra. Para representar a Terra por inteira e mostrá-la de uma forma plana, onde seja visível todos os oceanos e continentes, os cartógrafos produziram o plano planisfério ou mapa mundi que também pode ser chamado de recursos cartográficos de projeção. Para que a Terra seja melhor vista de uma forma plana, os cartógrafos ou, ou produtores de cartas geográficas criaram o planisfério, mais conhecido como Mapa Mundi, para que seja, justamente, a terra seja melhor vista, seus continentes e oceanos sejam vistos de uma forma plana, por isso foi criado o planisfério. E existem duas principais projeções cartográficas, duas principais, hum. dois principais Mapa Mundis que são o de Mercator, que ele é mais antigo e o mais usual, o mais conhecido, e o de Peters, que é atual e considerado mais realista. Porque que no de Mercator nós vemos a Europa no centro. O de Mercator é chamado de eurocentrista, porque a Europa está no centro e está parecendo que é maior do que a realidade. Já em Peters... A Europa já está muito mais acima e muito menor. A África muito maior, as Américas maiores, a Oceania maior. Por isso é considerado o de Peters o mais realista. E o de Mercator a eurocêntrica. A projeção eurocêntrica. Agora vamos ver os tipos de planisférios. O planisfério pode ser político, físico ou temático. O planisfério político contém os países do mundo e seus limites territoriais, ou seja, os mais conhecidos. É como o de Mercato e de Peters. Mostra, mostra os continentes, uh, muitas vezes mostram os seus limites, suas fronteiras, suas capitais. Esse é o planisfério político. Já o planisfério físico contém informações sobre relevo, hidrografia e etc. O planisfério físico ele é mais detalhista do que o político mostra mais o quesito da natureza da de, da região representada o quesito físico como dizem e por último temos o planisfério temático que pode conter qualquer tipo de informação como clima população economia etc os cartógrafos eles costumam dizer que o planisfério temático também pode ser chamado de planisfério de fenômeno por quê? Porque as informações contidas no plano esfero temático se atualizam muito mais rápido do que o, o do plano de político e o físico. Porque por, exemplo, eu, porque, por exemplo, o IBGE vai fazer um mapa dizendo, dizendo sobre a população do estado do Rio Grande do Sul no ano de 2015. No ano de 2016, eles fazem uma nova um novo mapa, um novo planisfério temático sobre a população do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2015 vai dar um resultado e 2016 também, ou seja, se atualizou muito mais rápido do que se atualizaria o planisfério político ou físico. Então, por isso de fenômeno rápido, a atualização é rápida. Por isso, lembrando, planisfério temático é planisfério de fenômenos, como por exemplo clima população e economia e etc a atividade sobre esse assunto tem a questão de qual projeção cartográfica é mais fiel à realidade e qual é a chamada de eurocêntrica essa é fácil nós vimos aqui e vamos deixar um tempo para você responder essa, essa questão e depois voltamos com a resposta então Voltamos com a pergunta e já com a resposta sobre esse assunto cartografia. Pergunta é, qual a projeção cartográfica é a mais fiel à realidade e qual é a chamada de eurocêntrica? A resposta dessa pergunta é, a projeção mais fiel é a de Peters e a projeção conhecida por ser eurocêntrica é a de Mercator. Outro assunto que, que vamos revisar hoje é mapas e escalas. Bom, todo mapa é representação reduzida de certa região e por isso e por essa razão que existe a escala. A escala do mapa é a relação matemática entre o tamanho do mapa e o tamanho real da região representada e pode ser de dois tipos, numérica ou gráfica. Bom, antes de tudo vamos ver um mapa que claramente, obviamente, está reduzido. Esse mapa é o mapa do Brasil, é muito menor, obviamente, do que o Brasil é. Então, por isso, existe a escala, para dizer a relação entre o tamanho deste mapa, que está representando o Brasil, e o tamanho do Brasil real. Então, vamos saber mais sobre as escalas aqui. A escala numérica, temos aqui a representação. 1 um por 500 mil, ou seja, 1 um centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na região representada, na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes, com esse exemplo aqui, segundo esse exemplo. Já a escala gráfica parece mais uma régua, e ela é utilizada mais, mais em mapas que representam regiões muito maiores como países e continentes então cada um centímetro nessa nessa escala gráfica essa escala que parece uma régua equivale a 5 mil na realidade neste exemplo aqui e 2 centímetros equivalem a 10 quilômetros na realidade ou seja aqui na escala numérica, um centímetro representará um tanto de centímetros na realidade. Já a gráfica, um centímetro no mapa, representará um tanto de quilômetros na realidade. Bom, essas são nossas referências. Espero que você tenha aprendido ao decorrer desse, desse, dessa unidade e até a próxima!